Olá, bom dia. Eu sou a Cátia e estou com vocês para vos... peço uh... Desculpa. Olá, bom dia, bem-vindos ao dias Jardim. Eu sou a Cátia Pinto e estou aqui com o Eduardo que nos vai explicar como manter a água limpa e cristalina ao longo de qualquer época do ano. Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo, como a Cátia já referiu, um, e hoje estou aqui convosco para vos explicar o básico do tratamento da água da nossa piscina. Portanto, Hoje vamos falar de vários temas, muito simples, não vamos aprofundar muito uh, os temas, porque aqui o intuito é só percebermos o básico de manter uma água ótima para a nossa saúde, nossa e dos demais que estão lá em casa. Por isso vamos falar um bocadinho do tratamento químico e físico da piscina. Incidindo mais também no tratamento físico, que é, no fundo é é dos mais importantes, mais importante ainda até do que o tratamento químico. O, vamos falar, portanto, dentro do, do sistema de tratamento, vamos falar também da limpeza, tanto da superfície como da volta da piscina, das paredes da piscina, como aspirar, como manter o pH da água ajustado, o cloro, e depois vamos ao mais importante, que é aquilo que acontece muitas vezes em nossas casas, que é... O que é que eu posso fazer quando a água da minha piscina está verde? Portanto, um... isso é o grande problema dos clientes hoje em dia, é terem água verde e não conseguirem equilibrar a água. É verdade. Todos os dias aparecem clientes na loja com essa questão. Uh, e pronto, estamos aqui e na loja sempre para ajudar os nossos clientes. Então, quando eu digo que, que é importante uh, distinguirmos o físico do químico, é porque... Um... O que é que é o tratamento físico? Portanto, é, é o circular que a água faz na nossa piscina. É como okay. um lago. Um lago que nós vemos tem sempre um chafariz. Porquê? Que é para fazer com que a água não fique verde, que haja oxigenação na água da piscina, que é bom para manter uma água saudável. E no caso de um lago, tem peixes, para manter os peixes também com saúde. Neste caso, é uma piscina. Somos nós que estamos lá dentro, também que está, tem que estar em condições para, para a nossa segurança, principalmente em relação à pele, olhos, que são uh, são os nossos órgãos que mais uh, rapidamente sentem uh, a, a má qualidade da água. Portanto, uh, então é importante mantermos uma água circular, manter, manter a água a circular o mais tempo possível. E só é possível com uma bomba, com um filtro. Com uma saída d'água água da própria piscina, que é o skimmer, pode ter, pode ter skimmer, pode não ter se uma piscina mais pequena, só tem uma saída pequena d'água e depois, mais é lógico, há o retorno à piscina. Pronto, isto é o circuito base de uma piscina. Pode haver uh, piscinas com mais do que um skimmer, pode ir dois, três, quatro, tem a ver com a dimensão da piscina, mas o, o funcionamento é este. Depois há piscinas que têm ralo de fundo, há outras que não têm, mas o princípio é sempre o mesmo. Portanto, se garantirmos esta circulação é, é um passo para para a, a qualidade da nossa água. É, por isso, e só depois é que podemos passar para um tratamento da, da, um, químico da água, porque a água, por mais que circule, acaba por perder a qualidade, perde propriedades. Nomeadamente, o pH da água vai sofrer alterações com o tempo. Um, por isso. Essa Nós, parte, eu gostava, desculpa, -te interromper. Há uma grande dificuldade com os clientes que é, às vezes usam água do furo e outras vezes usam água da companhia. É diferente cuidar de uma água do furo e cuidar de uma, da água da companhia. É, existem formas diferentes de o fazer. Certo? Um, a forma de analisar é igual. A forma de corrigir os valores tanto de pH como de cloro também podem ser iguais, porque a água nunca é igual. A água que eu tenho lá em cima, em Braga, é diferente da água que vocês têm cá, cá no, na zona de Lisboa, o Setúbal. Hum, é diferente. A água da, da, da minha piscina pode ser diferente da piscina do meu vizinho, porque tudo isso interfere. Mas a forma de analisar a água e de corrigir é muito idêntica. Portanto, eu quando chegar à minha piscina para fazer o tratamento à piscina, eu vou verificar, a primeira coisa que eu vou verificar é condições de segurança. Eu chego de manhã ou venho de férias, chego a casa, chego à piscina, olho para a piscina e vejo as condições de segurança. Não tenho nada caído sobre a piscina, não tenho cabos elétricos sobre a piscina, está tudo ok, posso avançar. Chego à piscina, a primeira coisa que nos vai chamar a atenção é o que está a flutuar. Exatamente. Então pegamos, pegamos num, numa rede. Não um apanha folhas, certo? Não um apanhar folhas e. É só recolher todas as folhas que estão à superfície. Quando digo folhas, digo toda a matéria orgânica. Pode ser folhas, pode ser pequenos bichos, pode ser algum animal, algum pássaro que tenha caído na água e tenha lá ficado. Portanto, é importante é retirarmos importante toda essa matéria orgânica da piscina. O cabo é extensível, tens várias medidas, O certo? cabo é extensível, vendemos vários tipos de cabo, pode ir até 4 metros e 60, m, se não falha a memória. Temos vários é. tipos de cabo. Temos as redes, tanto há quem lhe chame chama há quem apanha-folhas, há o apanha-folhas de superfície, há o apanha-folhas de fundo, que é um, é um mais comprido, que é mais fácil para ir ao fundo e recolher todo o lixo que esteja depositado no fundo. Existem várias, vários equipamentos na nossa loja, na secção de Jorim. E o material do, do, do cabo também há o alumínio e há outro material, certo? Uh, geralmente o que mais vendemos é o alumínio, mas também há alguns em PVC. Mas a maior parte é, é este material, que é o alumínio. Uh, portanto, chegámos à piscina, começámos então a retirar toda a matéria orgânica da piscina. Uh, depois, também é, é importante verificarmos se o motor se o, se o filtro estão em condições. Se o fazemos com, regular, com regularidade, já sabemos que okay, isto ontem estava direito, hoje estará direito e, não haverá problema. Se regressarmos de férias ou se vamos iniciar a campanha este ano, quando ela teve o inverno todo parado, convém fazer uma análise ao motor. verifique fazer um pequeno teste a ver se ele está a funcionar e ao filtro ver se, se tem água, se tem areia, o estado do, do filtro. verificamos isso tudo. Podemos pôr a bomba a trabalhar no modo de filtração. Podemos e não podemos. Porquê? Porque... Então, como eu disse, nós retiramos toda a matéria orgânica, mas às vezes pode estar muito degradada a água. Se estiver relativamente limpa, iniciamos o sistema de filtração e, bocado, passamos logo para, para as análises da água. Existem várias formas de analisar a água, certo? Existe. Já, falamos, já okay. vamos falar um bocadinho sobre, mais aprofundadamente sobre a análise da, da qualidade da água. Um, Portanto, se a água estiver muito degradada, se tiver muito lixo no fundo e que não conseguimos apanhar, pode haver a necessidade de fazer uma aspiração do fundo da piscina. Essa aspiração é importante ser feita porque estamos a poupar o nosso filtro. É menos lixo que vai para o filtro, que vai entupir no fundo aqui a areia e vai degradá-la. Então, como é que fazemos essa aspiração? Preferencialmente, com um aspirador manual, pode ser este aspirador, pode ser outro aspirador que é ligado à mangueira que geralmente vendemos com várias metragens, de 4 metros a 15 metros que é o que vendemos. A mangueira só liga aqui, nesta parte, simples, é só encaixar e liga ao skimmer da piscina. Diz-me uma coisa, Eduardo, para interromper-te. Existem vários tipos de peças destas. Existe. Qual é a diferença desta, por exemplo, para aquela que está ali em baixo no banco? Ótimo. Pronto. Existem uh, vários tipos de aspiradores de fundo, manuais. Portanto, uh, este em particular é muito específico para piscinas fundas, ou piscinas, uh, quando digo fundas é 2 metros de profundidade, ou mais, uh, ou para piscinas de, de cimento. Porquê? Por causa do peso. Isto é um equipamento bastante pesado. Vai facilitar que ele mergulhe rapidamente ao fundo da piscina e é fácil de deslocar. Se for com um equipamento mais leve, vamos ter mais dificuldade em chegar lá ao fundo com o equipamento. Por Eduardo, temos é aqui específico. uma questão. Sim, senhor? uh, a senhora Andrea Ferreira pergunta. Devemos, ao fim de alguns anos, despejar a piscina e voltar a encher? Uh, sim e não. <risos> Também irei aprofundar isso. Um, sim e não, porquê? Vamos começar pelo não, porque temos que preservar a água que temos. A água é um bem essencial e cada vez mais raro. Um, por isso, com uma boa manutenção da piscina, ao longo do ano, com um, e se não vamos usar a piscina de inverno, se a taparmos e usarmos um invernador, vamos garantir que para o ano o arranque da piscina é muito mais simples, mais rápido e, e mais económico. Porque o não vamos desperdiçar água. Desculpa, o invernador, que os nossos clientes podem não saber, o invernador serve para? O invernador, nós temos dois tipos de invernador, temos o líquido e temos um em formato granulado. Eu considero que o líquido é sempre mais eficaz. Uh, o líquido é aplicado em duas alturas. Uh, no início de, do inverno, ou antes, no fim do verão, quando vamos fechar a piscina, podemos fechar a piscina em agosto, não tem que ser no inverno, porque somos imigrantes, vamos para, para fora e queremos deixar a piscina já fechada e que só voltamos no Natal, então, é o final de Agosto, vou-me embora, aplico o invernador. O invernador vai manter as, as, as, a qualidade mínima da água, vai garantir que não vai haver grandes oscilações de pH e de cloros e, e aparecimento de matéria orgânica, Portanto, vai prevenir essas situações, depois cobrimos a piscina, e deixamos estar. Fica assim. É óbvio que isto, antes de fazer esse tratamento, temos que nivelar sempre o PH da água e só depois é que podemos fazer esse tratamento. Dura todo? Dura cerca de 3 a 4 meses. Okay. Por isso é que eu digo, normalmente os imigrantes voltam na altura de Natal e Fecha. essa altura que regressam no Natal é, é, é a segunda. É... Voltar a fazer. Exatamente, é altura de dar a segunda dose. Ok fazem essa até então, a segunda dose, voltam a cobrir a piscina e no verão é só fazer o arranque da piscina, que já vamos explicar como é que se faz, que é bastante simples. Portanto, hum, então, fazemos a aspiração, estava um bocadinho a falar da aspiração, já, já falei dos vários equipamentos para aspirar, o que eu aconselho é que quando a água está mesmo degradada, o fundo da, da piscina está muito sujo, não usem robôs elétricos, que é esse equipamento que temos aqui ao lado, Uh, Aquilo é um equipamento de manutenção e não de tratamento de choque, não de tratamento de arranque. Usem só para manutenção. Portanto, usem, como estava a explicar, um equipamento destes, que de um lado entra a mangueira e a outra a extremidade da mangueira vai entrar aqui no skimmer. Isto é o skimmer... Isto é, é, é pesadinho, é pesadinho é? Por isso é que é indicado para piscinas fundas. O skimmer é este equipamento que Maioritariamente as piscinas o têm, pode ter mais do que um, pode ter outro formato, pode ser retangular, tem vários formatos, mas geralmente tem uma tampa, tem uma segunda tampa e tem um cesto aqui dentro. Este cesto é onde depois vamos explicar onde se colocam as pastilhas de tratamento de água da piscina. Esta tampa é a que usamos quando fazemos uma aspiração manual da piscina. Portanto, a mangueira de um lado entra naquela peça e a outra ponta vai entrar aqui. Okay? Muito simples. O skimmer hum, é uma peça essencial numa piscina? É super importante ter skimmer. Quando não, as piscinas não têm skimmer, hum, o tratamento... Antes, conseguimos fazer um bom tratamento da mesma, mas é mais complicado um bocado. às vezes é mais desagradável, não é tão complicado, é mais desagradável, porquê? Porque aqui colocamos ali a pastilha e a pastilha fica ali, está arrumado. Numa piscina sem skimmer, temos que pôr um aparelho, normalmente é em PVC, que fica a flutuar, que é chamado um flutuador mesmo, em que abrimos, coloca-se a pastilha lá dentro, fechamos e aquilo fica a flutuar na piscina, só que como, como deves imaginar, um cliente ou uma família que tenha crianças, vão achar imensa piada aquilo a flutuar e vão andar a brincar. Aquela peça, se tem uma pastilha lá dentro, haverá com certeza uma maior concentração de cloro ali, uma maior concentração de químicos ali. Exatamente. Podemos sempre retirar a peça. Peço desculpe. Podemos retirar a peça quando vamos usar a piscina, mas é sempre este inconveniente, que é que temos que tirar a peça, deixá-la num, preferencialmente num balde com água, e depois, toda a gente sai da piscina, voltamos a colocar tudo dentro da piscina. Pronto. É possível, é o que vende-se bastante para as piscinas pequenas, mas, se possível, uma piscina com skimmer é sempre muito mais eficaz. Existe outro, outra situação que, por vezes, os clientes colocam a piscina diretamente no liner, na piscina, e corrói, Estás vai cobrir Estás a falar da piscina liner. diretamente na... na Exatamente. Água. É, há muitos que fazem isso, ou por má informação, ou por outras questões, hum, nunca se coloca a pastilha diretamente na água porque ela vai se depositar no fundo. E se a piscina for de liner, vai com certeza manchar o liner e podem em menos de um ano romper o liner. Temos aqui outra questão, através da Sra. Andreia Ferreira. A senhora Andreia pergunta: A minha água está um bocadinho turva, é normal? Costuma ficar assim mais no verão por causa do creme dos miúdos, mas é normal, certo? É, é normal. Uh, mas, se fizermos uma boa manutenção, isso não acontece. Pronto, vamos ver que as perguntas já estão muito estão na fase bastante do, perguntas, ainda do, bem. Já do tratamento e acho que podemos avançar já para aí. Porque já falámos um bocadinho do tratamento físico já da piscina. E Então, aquilo que eu aconselho a todos os clientes quando chegam à loja e vêm ter comigo, a primeira coisa que, com dúvidas sobre as piscinas, uma das coisas que eu coloco sempre é, tenho um analisador de cloro e pH em casa, porque isto é a base de, de tudo, é um aparelho bastante simples, barato. Também temos este, vou mostrar junto a ti. Também temos o de tiras, em tiras, Pronto. e assim os dois Também tipos. é muito simples, é só mergulhar a tira na água e vai nos dar as resultados. vou aqui para os nossos clientes verem também, assim, certo Eduardo? Certo, é só meter, tirar. E quanto tempo é que ele tem que atuar? Isso é cerca de... é rápido. E agora, compara-se, vamos comparar, uh, sim, com, com a própria embalagem, vai nos dar a comparação das cores. E nós, pronto, aqui do lado direito, temos o verde, que está a analisar uh, a alcalinidade da água. Okay? Vamos ver se está dentro dos parâmetros corretos ou não. Depois temos o vermelho, que vai analisar o pH da água e vamos ver se está dentro dos parâmetros que, que pretendemos. E aqui à esquerda temos então o, o cloro. São os três uh, parâmetros mais essenciais da piscina. Obrigada. Principalmente o pH, o cloro e a alcalinidade da piscina. nós Além destes dois, ainda temos um analisador que é de pastilhas. É tudo idêntico, recolhemos uma amostra e hum, colocámos as pastilhas e vai nos dar uma cor. Pronto, este analisador, que eu considero considerar dos mais básicos e dos mais fáceis de trabalhar, é muito simples. Se quiseres cá até podes, podes fazer o um mesmo um que eu. Isto serve para fazermos uma recolha da água da piscina e tenho aqui uma massa, que é o limite que devemos respeitar com a água da piscina. Enchemos, às vezes é um bocado difícil acertarmos com a água ali, é um bocado uma ginástica, mas um bocado de paciência. Enche até ao traço, certo? Até ao traço, exatamente. Já está. Às vezes enche mais um, depois outro. E depois, com estes líquidos que vêm acompanhados no kit, o vermelho ao pH, o amarelo qual cloro. Então, vermelho do okay, lado é vermelho. Colocamos quatro gotas. Ver se é não ficou com mais água de um lado que do que o outro. Tem que ficar igual, certo? Sim, como é respeitar ao máximo uh, o risco. Se ficar um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, também não é, não é aí que vai haver problema. Ah, então quatro gotas na parte amarela que vamos a, aqui analisamos o cloro. Vou analisar aqui atrás. Quatro gotas? Exatamente, só quatro gotas. É claro que se usarmos uma água da companhia, os valores são diferentes daquilo que se for uma água do poço. Tapamos, também traz uma tampinha vermelha e uma tampinha amarela que é para não haver enganos. É necessário agitar? Agitamos um bocadinho. E ao fim de 30 segundos, mais ou menos, 20, 30 segundos, temos temos o teste feito agora já está vamos avançar para a outra parte agora é tudo importante preferencialmente ter uma base branca e vamos analisar o valor que nos dá essa parte é muito importante, porque o amarelo às vezes é bastante claro e não dá não. para... Isto hoje estamos a fazer, esta experiência, com uma água da companhia. A água da companhia, por norma, não tem cloro, ainda bem. Ou antes, tem um valor muito baixo de cloro, porque é água de consumo. E, pronto, vemos que aqui a parte amarela está praticamente em branco, quer dizer que não tem cloro nenhum. A parte vermelha conseguimos ver que está ali um bocadinho alta. Aqui o próprio, o próprio kit diz-nos qual é o valor ideal de pH, está ali entre 7276, é o valor ideal de pH, e tem aqui o valor ideal de cloro, que é entre 1 a 1.5 ppm, que é partículas por milhão. Portanto, aqui o cloro está baixo, temos que adicionar cloro, e ali o pH está um bocadinho alto, estará ali nos 7,8, mais ou menos. Eduardo, temos aqui uma questão relacionada sim, com este sim. tema. A senhora Ana Ramalho questiona, bom dia, de quanto em quanto tempo deverá ser feita a análise à água da piscina? Oh, Excelente é pergunta. Um, eu costumo dizer aos clientes que deve fazer todas as semanas. Mas nós com a, com a experiência que vamos ter com a nossa água, eu digo com a nossa, nunca liguem ao que o nosso vizinho diz, nem ao que ele faz. Porque ele pode fazer muito bem na piscina dele e pode não se aplicar na nossa. Exatamente. Um, nós vamos conhecendo a nossa piscina e, inicialmente, eu penso que uma vez por semana chega perfeitamente. Mas, com o tempo, vamos apercebendo que uma semana uh, pode não haver alterações no pH da, da, da piscina ou uma semana já houve grandes alterações. E, então, vamos aperceber que, se calhar, temos que fazer testes com mais antecedência ou podemos espaçar mais os testes. Pronto, depois uh, nós vamos conhecer bem a nossa piscina, vamos conhecer muito bem a água da nossa piscina e é fácil. Uh, pois é, é mecânico. Uh, pois outra coisa muito importante que eu costumo aconselhar aos clientes relativamente por causa do pH é que um, quanto mais uso a piscina tiver, maior variação existe de pH. O que eu digo muitas vezes, mas o se senhor tem uma piscina. Uh, vai fazer uma festa em sua casa ao seu filho, à sua filha, vêm os amigos todos. São 10, 15 pessoas que vão usar a piscina naquele dia, que é fora do normal daquela piscina. Certeza absoluta que se ela não fizer nada, dois dias depois a água vai ter um pH completamente desregulado e pode até ficar com outra cor. Por isso, é importante naquela altura aumentar um bocadinho o pH da água, consoante uh, a, água, que a, água que tem a água que é muito alcalina e a água que é muito ácida. Ácidas são os pHs muito baixos, alcalinas são pHs muito altos. Imaginemos que a piscina tem tendência a ser hum, muito ácida. Estamos constantemente, constantemente a meter pH mais, ou incrementador de pH. Se vamos ter muita gente na piscina, se calhar no dia, aumentar ligeiramente o valor do pH. Porque vai compensar o desgaste da de água daquele dia. Ok, hum, Pronto, fizemos então o teste. E sabemos que neste caso ele está ligeiramente acima, quer dizer que estamos perante uma água alcalina, temos que lhe baixar o pH. Pronto, consoante o resultado nós vendemos nas lojas, o, este é o pH a menos, granulado, existe também em líquido, existe em baldes de 6, 6 kg e depois temos o pH mais. Eu não vou dizer qual é a quantidade indicada, porque isto depois vai variar Exatamente. consoante os metros cúbicos da piscina. Exatamente. Okay? Portanto, agora existem entramos... existem também os pequenos e existem balos maiores? Também. pH okay. mais é igual. Existe em líquido também, em balos maiores. Um, portanto, entramos na fase em que é super importante conhecermos os metros cúbicos da nossa piscina. Um, eu costumo brincar com esta situação. Muitos clientes chegam à nossa beira, olha, tem uma piscina que está a ficar verde. Eu disse, vamos então... Inicio um, inicio o ato de venda e tentar explicar o que é que podemos fazer. E há uma altura em que eu não posso deixar de perguntar que é quantos metros, metros cúbicos tem a sua piscina. Quase e a resposta é? é quase sempre, ah, é grande, é, é comprida. É, não não, é muitos não sabem qual é uh, calcular os metros cúbicos da piscina. Então é simples. Calcular o um metro cúbico da piscina. Piscina quadrada ou retangular são as mais básicas. Um, portanto, é comprimento. Sobre ou comprimento vezes a largura vezes a altura média. Quando, falta, quando falamos em altura média, portanto, é, é a média porque há piscinas que têm uma altura de um lado e pode ter outra altura do outro. Portanto, é preciso calcular a média. Somamos a altura máxima com a altura mínima, dividimos por dois e temos a altura média. Portanto, piscinas quadradas ou retangulares, altura... A altura média, vezes, vezes o comprimento, vezes a largura, dá-nos os metros cúbicos da piscina. Eduardo, temos aqui uma questão. Vamos voltar um bocadinho ao princípio. Certo. O Sr. Rui Bastos questiona quanto tempo deve funcionar a bomba? E tem outra questão, vou-te fazer já também de seguida. Quantas renovações deve realizar por dia? Porque tem tudo a ver com o mesmo. Quanto tempo deve trabalhar a bomba? Isso também é alvo de, de muitas opiniões. Eu costumo dizer que a bomba da piscina deve trabalhar o máximo de tempo possível. Porque quanto mais tempo trabalhar, mais, mais, mais vai fazer o tratamento físico da piscina. Só que, claro, as bombas têm um, são elétricas, depois vai-nos provocar um custo na, na conta de eletricidade ao final do mês. Quando estamos a falar de um equipamento pequeno, ok, não é grave, mas por vezes temos bombas de 2 cavalos ou 2 cavalos e meio, ou por aí acima, claro que o consumo de eletricidade será muito maior. Mas eu considero que o ideal numa piscina para garantir um bom funcionamento nunca menos de 6 horas por dia e preferencialmente nos picos de calor e seguidos, uh, presumindo que a bomba que o cliente tem em casa e o filtro sejam adequados para aquela piscina, porque se for um equipamento inferior à necessidade da piscina, se calhar às 6 horas podem chegar, pode ir às 8 ou às 10 horas, depende. depende. As bombas e os filtros vêm equipados com uma ficha técnica em que nos diz um, qual é os metros cúbicos da piscina, um, os metros cúbicos que ele filtra por hora. Neste caso, estamos a falar de um filtro de 300, tem aqui metros cúbicos hora, 4 metros cúbicos por hora, quer dizer que por aqui passam 4 mil litros de água por hora. Portanto, sabemos que vai filtrar 4 mil litros de, de, de água. Pronto, já agora. Aqui diz-nos algumas características. O mais importante a salientar aqui nas características, por exemplo, deste filtro ou noutro filtro qualquer, é os metros cúbicos, como acabei de falar, o diâmetro um, e ali os quilos de silex. Ali diz que este, este é equipamento o de areia? diz que leva 30 quilos de areia de silex. Portanto, isto é um filtro de areia. Trabalha o, o que faz a filtração é a areia que está aqui dentro. A água vai ser puxada pela bomba, vai entrar na areia e vai uh, novamente para a piscina já filtrada, ok? Portanto, isto deve ser feito, quantas mais vezes fizer melhor. Um... Acho que já respondeste à questão. Sim. <risos> Vamos avançar então. Pronto. Um... Uh... Já falámos então... Aqui? na parte do, dos pHs, análise de Já falei do, dos pHs, como é que se acerta o valor de pH. E então, temos, temos um pH certo. Vamos então iniciar o tratamento do cloro. Porque já... Se... Volto só aqui a um ponto importante. Reforçar aqui sobre o pH da água. Se o pH da água não estiver correto, se estiver muito alcalina ou muito ácida, Todos os outros tratamentos químicos que vamos fazer à piscina não vão funcionar. Vamos estar a desperdiçar dinheiro. Portanto, se o pH estiver muito baixo, ou muito alto, não adianta metermos tratamentos anti-algas, não adianta meter cloros, não vai fazer efeito. Portanto, temos a consciência de que o pH está correto. Fizemos a análise, está muito alto, usamos um pH menos, como é que se aplica o pH menos? tiramos a dose certa, aqui vamos dizer qual é a quantidade por metro cúbico, tiramos a dose certa, num balde de água fazemos a mistura e depois aplicamos na piscina. é isso Eduardo, já agora? Pronto. Primeiro, todos os tratamentos da piscina nunca devem ser feitos diretamente na piscina, porque isto é um granulado, podem se dissolver em tempo útil e vai se depositar no fundo e vai manchar o fundo da piscina vai manchar e acaba por, por danificar e pode até romper o liner Se for de cimento, pode manchar a pintura. Aplicamos então ao longo da piscina, para garantirmos que, que há, porque não vamos andar lá a mexer a piscina, não é? Exatamente. Então, não o que é que fazemos? Usamos a bomba e usamos o filtro. Então, ligamos o equipamento e colocamos aqui. Depois temos duas funções. Temos várias funções. Uma, que eu considero mais importantes, é filtração e, e, hum, e circulação. Como o nome indica, filtração é quando estamos a usar areia, portanto a água vai à areia, é filtrada e regressa novamente à piscina. Quando estamos a falar na circulação, só provoca a circulação. Que às vezes, quando estamos a fazer um tratamento, é super importante fazermos só circulação. Não vale a pena estarmos a a danificar a nossa areia. Portanto, a água está a minima, está em condições, só não está o pH correto, não vale a pena estarmos a estragar a areia. Metemos só em circulação e fazemos só a circulação da água durante umas horas e depois volta ao sistema normal. Já que voltaste ao filtro, vou-te fazer a questão da assim, acionada com, com o filtro. A senhora Helena Sofia questiona que a areia leva um filtro. De quanto em quanto tempo se muda a areia? Pronto. Nossa, eu estou aqui a falar do filtro de areia. Isto pode ser de areia como pode ser de vidro. Nós vendemos também sacos de vidro filtrante. É mais eficaz do que a areia uh, e muito mais uh, duradouro. Portanto, consideramos como um filtro de areia, a areia tem que ser substituída 4 ou 5 anos. Ao fim de 4 ou 5 anos, quando vem ser substituída. Enquanto que o vidro pode ir aos 10 anos. Portanto, uh, além de usufruir de uma melhor qualidade na filtração, uh, também vai-lhe durar muito mais tempo. Não é tanto pelo custo de, dos sacos, que os sacos não são assim muito caros, é mais pelo transtorno que dá em retirar a areia toda e voltar a colocar a areia. E este filtro é 300, é um filtro relativamente pequeno, mas há filtros enormes e trocar a areia de um filtro grande é dispendioso, aí já começa a ser dispendioso porque precisamos de muitos sacos e é o tempo que demora. E, em vez de a piscina ser um prazer, já é… Já começa a dar algumas duas cabeças. Já começa a dar algumas duas cabeças. Portanto, o vidro é sempre muito mais eficaz do que, do que a areia. Por tendência, pelo hábito, falo sempre um filtro de areia, porque toda a gente identifica com um filtro de areia. Os nossos clientes estão a ter algumas dúvidas relativamente ao filtro de areia. Sim. Eu... Vou-te colocar outra questão. Aqui da senhora… deixa-me só abrir. Senhor Filipe Rodrigues, bom dia, troquei a água da piscina por obras. Deve trocar a areia? Pró, se calhar teve obras, em, obras em casa e, a e, e é o que acontece muitas vezes. As pessoas fazem obras em casa e acontece muito lá na loja que eles referem a essa situação. Não se lembraram, não cobriram a piscina, ou o vizinho fez obras e, pronto, e estragou a água da, da piscina. Se é necessário trocar a areia, pode não ser. Basta fazer uma lavagem da areia. Como é que se faz a lavagem da areia? É outra característica das nossas uh, bombas, dos nossos filtros. Uh, há uma posição que temos aqui, que é lavagem. Se não mudarem a, a peça, correm o risco de, da piscina ainda ficar mais suja, certo? Exatamente. <risos> temos a lavagem. A lavagem uh, é só para lavar portanto, esta parte de dentro do filtro. Uh, o que é que isto faz? A água geralmente vem por um lado, vai ao, ao filtro, passa pela areia e regressa já filtrada à piscina. Quando fazemos uma lavagem, a água entra pelo mesmo sítio, mas faz o inverso aqui dentro: vai fazer com que o lixo eh, se solve e depois, em vez de haver um retorno à piscina, porque nós não temos nenhum interesse em que esta água suja vá para a piscina. Né? Então, o que é que fazemos? Ao passarmos para a lavagem, a água vai aqui dentro, vai trabalhar de forma contrária e vai fazer com que a água saia para, para o esgoto. Portanto, há uma saída do, do filtro também, aqui do, do corpo do filtro, há uma saída para esgoto. Hum, esta manobra é controlada visualmente. Não há um tempo específico para se fazer isto. Uh, portanto, Geralmente tem uma peça acrílica transparente que conseguimos ver uh, a cor da água. E, então estamos a fazer a lavagem da areia, a água está a sair por aqui e nós aqui visualmente vamos controlar a cor da água. Ela irá estar castanha ao início, ou com tons acastanhados, uh, ao fim de algum tempo irá ser outra vez translúcida. Quando sair translúcida desligamos, desligamos a bomba e à partida a areia já está limpa. Outro conselho que, que temos que dar aos nossos clientes: nunca colocar de seguida a infiltração. Existe uma outra posição que é o enxágua, que é o que Que é no fundo o lavar só destes tubos. Porque se fizermos logo a infiltração, alguma água suja pode Fiquei, ter ficado fica ainda aqui. Dada. E Sim, se fazes fazer a infiltração, ela vai para a piscina. E então vamos fazer um enxágue. Este enxágua. É, é como quando vamos a lavar a loiça. Passámos o detergente, o, o é? com sabão e passámos debaixo, é só passar pela água limpa e pôr nos corredores. Isto é idêntico, é só isso. E é uma coisa muito rápida. Aqui sim, 15 segundos, menos, também é com controle visual. ligamos a bomba nesta posição, a água poderá seguir um bocadinho suja, rapidamente sai limpa, voltámos a desligar e voltámos a, a colocar na posição de filtração. Outra coisa que ainda ninguém questionou, mas iriam questionar, é como é que eu sei, quando é que tenho que trocar a areia, quando é que eu sei que tenho que lavar a areia. Não é? Pronto. Os nossos filtros têm o manómetro, o manómetro de pressão. Ele deverá trabalhar sempre aqui na posição verde, entre o verde e o amarelo, pode trabalhar à vontade sem qualquer problema. Quando ele salva ao vermelho, já é mais grave. Não vai explodir, mas é, poderá ser mais grave. O que é que temos que fazer? Avaliar. Pode ser água suja, ou pode ser água suja não. Pode ser filtro sujo, pode ser hum, saturação, já é uma areia muito antiga, já fizemos a lavagem, ele continua a ficar ali, é necessidade, pode haver aí necessidade de trocar areia, pode ser só a necessidade de lavar areia, ou pode ser só, ser só pressão no próprio sistema de filtração. Para aliviar a pressão é muito simples, é com a bomba a trabalhar... É só abrir esta, esta pecinha amarela. Vai-lhe sair ar. E vai uma sair de pressão. Exatamente. <risos> Vai-lhe sair um carro de água e poderá sair ar e vai quase certeza baixar a pressão aqui à bunda. Às vezes pode ser só isto. Outras vezes é mesmo a mesma necessidade de lavar a areia. Posso colocar outra questão Posso... relativamente ao filtro? Claro. <risos> Estão a surgir imensas dúvidas. Para uma. Bich... Senhora Fatinha, para uma piscina de 103 metros cúbicos, qual o tamanho do filtro? Também é uma dúvida bastante... 103? 63, 63 metros cúbicos. Eu penso que uma, um filtro 500... Pronto, os filtros. Nós avaliamos os filtros pelo diâmetro. Isto é um que já falei, que é um filtro de 300. 300 representa o diâmetro aqui do filtro. Pode ser 300, os que nós comercializamos mais é 300, 400, 500 e muitas vezes também os 600. Uh, pronto, isto tem a ver com, com a capacidade de filtração e a adequação a cada piscina. Para 60, 70 metros cúbicos, para trabalhar com alguma segurança, o uh, um filtro de 500 serve perfeitamente. Uh, é importante sempre respeitar as dimensões do filtro com a bomba. Nós aqui estamos a apresentar duas situações distintas, uma bomba e um filtro. Nós vendemos aquilo que chamamos os monoblocos, que é uh, as duas caças nu. Portanto, é um, tem uma base só em que trabalha o filtro de um lado e a bomba logo do um outro, a bomba já vem instalada ao o próprio filtro, portanto é uma solução mais prática e já vem dimensionada a bomba para o, o filtro. Eu, por norma, só vendo um filtro quando o cliente quer trocar o filtro. Quando o cliente está a construir uma piscina, ou pretende trocar todo o sistema, nós vendemos o um monobloco. Já vem mais compacto, Sim, já... mais arranjadinho, mais fácil de, de, de aplicar. Uh, é, é muito mais simples. Até é bom teres em separado, por vezes haveria o monobloco e o o filtro, às vezes avaria só a bomba e então Uma tocamos... Uma solução só... para nós gastar tanto dinheiro. É. Uh, aqui estamos a apresentar em separado. Um, pronto, já continuando a falar do filtro, já falámos então da circulação, só para circular a água, filtração, a água vai à areia, faz, uh, faz a filtração, temos um o um, a lavagem e a lavagem ou enxago, e depois temos aqui uma posição que é o fechado ou encerrado. Quando é que fazemos isto? Quando é que colocamos aí fechado? É, para fazer o fecho da estação, ok, não vamos usar mais a piscina, fizemos o tratamento, pusemos o invernador, ok, agora só daqui a 4 meses é que vamos nos preocupar com isto, fechamos, está feito. Mas também há outra altura em que temos que fazer isto que é quando temos que fazer uma lavagem, por exemplo, uma limpeza, ao pré-filtro da bomba. Muitas bombas vêm equipadas com um pré-filtro. Vêm todas, mas a maior parte vem, que é esta parte aqui. Isto é o pré-filtro. Uh, como o nome indica, é algo que vai ficar aqui antes de ir para o filtro. Portanto, pequenas abelhas, moscas, folhas da árvore não vão ao filtro, ficam aqui. Isto... Temos mais uma questão, Eduardo, vou a questionar, uh, também importante... A senhora Helena Sofia pergunta bombas que pode estar à chuva? Não é aconselhado, é como tudo. Uh, nunca coloquem nenhuma bomba à chuva. É um, é um aparelho elétrico, uh, questões de segurança não, não vale a pena. Existem na, na nossa gama casas de máquinas, tanto enterradas como de superfície, depende muito do tipo de piscina, uh, porque se calhar uma piscina que seja já enterrada Uh, se calhar uma casa de máquinas enterrada faz mais sentido, ou uma piscina de superfície faz todo o sentido uma, uma casa de máquinas à superfície. Uh, uh, já me aconteceu, e vou-te dar a minha situação, uh, há quem use caixas de compostagem. Há quem use caixas de compostagem, há quem use as nossas arcas de, de, de jardim, há quem use os nossos abrigos de jardim. são plásticos e, tão, e são resistentes às intempéries, é, é uma, boa, uma boa solução. Como é sempre, uh, a Estamos a falar de um equipamento elétrico, que exposto à chuva, à intempérie, vai se danificar com mais é, rapidez. Pronto, como eu estava a falar um bocadinho, então, da limpeza do pré-filtro, é importante fazermos aqui o fecho, se houver, porque há piscinas que têm, há piscinas que não têm, se houver um passador de água que vem da, do skimmer para a bomba, fechamos esse passador também e abrimos o pré-filtro. Porque se não fecharmos aqui, e se não fecharmos aqui, quando fizermos isto, isto é água por todo lado. Se fecharmos aqui, se fecharmos aqui, trabalhamos à vontade. Vai ter água, vai sair alguma água, mas não há problema. Tiramos o pré-filtro, limpamos, lavamos, vemos se tem aqui alguma coisa aqui dentro. Às vezes pode passar, pode estar partido. Vendemos isto nas lojas, ou por encomenda, ou por disponibilidade na hora, mas vendemos sempre estes equipamentos. Muito importante é o O-ring, que deveria ter aqui um o-ring, okay, que é para selar bem, mas vendemos também, sim? Mas também vendemos, sim, sim. Pronto, é só apertar, abrimos o passador, colocamos em modo de filtração, ligamos a bomba e verificamos se não está a perder água, porque por vezes ao fechar o o-ring ficou solto, ou não apertamos bem, não e há necessidade de mais, um, mais um ajuste e, e está, está ótimo. Pronto, um, quero passando. ainda salientar só aqui uma coisa, aqui no, no filtro façam, ovo. tentem fazer sempre este movimento, sempre para o mesmo lado. Nunca para ali, depois quero fazer isto para aqui, depois isto para ali, evitem. Um, o movimento é, é o do relógio? Sim, se usar para a direita, faça sempre para a direita, se usar para a esquerda, faça sempre para a esquerda. Porquê? Porque isto tem um mecanismo lá dentro com o ringue, de bolacha que é o que permite, que vai vedar. Vai se nós puxarmos para ali, puxarmos para ali, eh, começamos a provocar um maior desgaste ao ringue e pode acabar por soltar e começar a perder água. Vai é só por uma questão de manutenção, a prever a manutenção. Se calhar vamos avançar à parte onde estávamos, o filtro acho que já, já toda a gente ficou esclarecida lá em casa. Vamos avançar aqui Pronto. para a parte da limpeza, do flocolante. Podemos... Pronto, então, hum, já falamos de... Aplicamos então o cloro. O cloro é igual. Podemos aplicar um cloro rápido, ou podemos aplicar, o, o, este é um choque rápido, podemos aplicar um cloro rápido. É sempre importante aplicarmos cloro. Existe outro tipo de tratamentos para a água da piscina, mais saudáveis. Existe o oxigênio, existe o tratamento à base de sal, implica um, um aparelho de, de eletrólise, portanto, que faz a transformação do, do sal em cloro. Mas maioritariamente o que vendemos é estes, estes produtos. O oxigênio é muito utilizado também quando os clientes querem utilizar água para rega, para regar árvores. Quantos quer, querem? químicos. Exatamente. E por uma questão de saúde. Há muita os gente olhos, que tem, são mais sensíveis ao cloro exatamente. e então tem que optar pelo, pelo oxigênio. O oxigênio, já, já agora, a é título de curiosidade, é o único que podemos usar que, sem o pH estar uh, correto. Se o pH estiver alto ou baixo, o, o oxigênio vai atuar. Enquanto que o, o cloro não vai atuar se isto não estiver correto. Se o pH não estiver correto, o cloro pode não atuar. Pronto, valores de, de cloro. É ver a embalagem, porque isso varia de marca para marca, tem concentrações diferentes. Na embalagem vem sempre bem explícito qual é a dose por cada mil litros de água. Pronto, aplicamos o cloro. A água está correta, está boa partimos para a manutenção da piscina, isto foi só o arranque da piscina, partimos para a manutenção, a manutenção será feita através de pastilhas de cloro, pode ser pastilhas de 4 efeitos, 5 efeitos, 10 efeitos, temos inúmeras soluções para, para os nossos clientes. Essas pastilhas geralmente é para um tratamento semanal, depois de fazermos este arranque todo, colocamos uma pastilha e depois só nos vamos preocupar daqui a seis, sete dias, é que nos vamos voltar a preocupar em colocar outra pastilha. Se calhar na primeira vez, nós a meio da semana vamos fazer um teste, vamos despistar tudo, a ver se está tudo bem. Daqui a um mês ou dois já não vamos estar com a mesma paciência e então já sabemos que aquele lado está correto. E é só colocar nova pastilha ao fim de uma semana. Temos aqui outra questão da senhora Helena Sofia, que é onde a gente agora vai chegar. Uh, se tiver a piscina com água verde, como deve proceder? Tu estás a falar quando, uh, quando enchemos a piscina e a senhora quer saber quando a água fica, fica verde, como é que deve fazer? É idêntico. Quando a água está verde, é idêntico ao arranjo da piscina. Portanto, como eu já disse, o mais importante, eu chego à piscina, a piscina está verde. Fui de férias, cheguei e a piscina está completamente verde. Fazemos todo o tratamento que já expliquei ao início de limpeza de superfície, de fundos, tudo. Ok, vamos para a água. Primeiro, teste de pH. Sempre. Primeira coisa, teste de pH. Fazemos o teste, acertamos o pH da água e partimos então para, para a intervenção. Se realmente estiver muito degradado, às vezes pode haver necessidade de é muito verde e se o verde estiver nas próprias paredes da piscina, pode haver necessidade de baixar ligeiramente o nível da água. Para quê? Para limparmos as paredes da piscina. Usamos uma escova, pode ser esta, pode ser esta. Usamos para fazer a limpeza do fundo e das paredes da piscina. Porque muitas vezes o verde, que são algas, estão também agregadas às paredes da piscina. E então é importante passar isto para as soltar. Temos aqui mais uma questão. A senhora Sara Coelho questiona qual a diferença dos efeitos das pastilhas, quais recomendam? Uh, a pastilha, quanto mais completa, melhor. Nós temos uma excelente pastilha que é o Alboral 10, um, que é uma pastilha com 10 efeitos, que tem 3 cores distintas, em que, tem, que se vai desfazer de formas diferentes. Portanto, tem partes da pastilha que é mais rápida e outra parte da pastilha que é mais lenta. Tudo aquilo que é o tratamento de choque, aquele tratamento que tem que ser rápido, que é, por exemplo, o algicida, o cloro rápido, ele atua logo. E depois tem o resto, que é o tratamento mais de antibactéria, que é o cloro, o desinfetante, vai atuando durante uma semana. Pronto, essa é a pastilha mais, mais completa uh, e é uma pastilha que mantém água bastante cristalina tem um efeito também de floculante, também já vamos falar do floculante, que a água fica muito mais cristalina e garante e os níveis de pH durante muito mais tempo. Mas voltando à água verde. Tenho aqui outra questão, ah, já fica... agora aproveitamos o... <risos> e faço todas as questões que, aqui, que vão surgindo. Quando uso o floculador, eu, eu acho que a cliente quer dizer o floculante, e a água do fundo fica suja, como faz para limpar? Pronto. Eu não vou responder já a essa, porque vamos vou responder, a... vou falar na, na, na situação da água verde. Pronto, então a água verde, como já disse, se tiver se é mesmo assim com mau aspecto e paredes também verdes, se conseguirmos baixar o nível da água é excelente. Como disse, limpámos as paredes, esfregamos as paredes e o fundo, para soltar todas as algas que estão acopladas às, às paredes e ao fundo. E, como, é, como já disse, acertamos o pH e iniciámos um tratamento de cloro de choque, que é este que temos aqui, o choque rápido que é, como o nome indica, é um tratamento de choque, um, vai atuar rapidamente sobre, sobre a água e, um, como disse anteriormente, todos os tratamentos que fazemos, dissolver primeiro num balde d'água, água, juntar à piscina, meter na posição de circulação e deixar a bomba trabalhar. Quanto tempo a bomba vai trabalhar? Depende. Pode trabalhar meio-dia, pode trabalhar dois dias, ou um, dois dias, se calhar nem tanto. Mas um dia pode ter que trabalhar, 24 horas pode ter que trabalhar à vontade. Tem que se vendo como é que ela vai. Tem que água se vender. Como... Um, se a água corrigir, que pode corrigir, ao fim de. poderá não ir às 24 horas, se corrigir, ótimo. Uh, desligamos tudo, um, voltamos a pôr uma pastilha de manutenção, se não tiver, vamos a infiltração e voltamos ao circuito normal. Se não corrigir, se a água ficar. Porque o que é que pode acontecer? A ah, água vai deixar de estar verde, mas vai ficar turva. Que é o que acontece a maior parte das vezes. E, então, o que é que fazemos? Ah, aplicamos então aí o floculante, que é este produto aqui. É um floculante líquido. Lá está, como é líquido, atua muito mais rápido. Aqui, extremamente importante também aquilo que lhe referi: fazer uma dissolver primeiro num, num recipiente, despejar ao longo da piscina e pôr em circulação. O flocolante, como é líquido, sendo líquido, pode-se colocar diretamente na, na água? Pode, também pode, mas às vezes para garantir que ele vai bem dissolvido, para não, não corrermos o risco de aplicar mais de um lado ou mais do outro, se pudermos dissolver, é melhor. Mas pode aplicar direito. E, ah, como disse, circulação. Aqui é importante garantirmos que é só circulação com o flocolante. Qual é o efeito do flocolante? Ah, o floculante vai fazer com que todas as partículas que estão na água, que é o que provoca a água turva, é, são aquelas partículas que o filtro não conseguiu reter ou que o próprio bomba não conseguiu puxar. Como a bomba não conseguiu puxar, um, ficou na própria água. Então o um floculante atua sobre essas partículas que estão a flutuar. Elas vão-se agregar, ganham peso e ficam depositadas no fundo. O fundo da piscina vai ficar feio. Nesta fase, nós olhamos e, se não tivermos habituados, vamos desenhar. O fundo fica bem feio. A água vai ficar cristalina, vai ficar limpinha, mas o fundo fica mesmo mau. esta fase, é importantíssimo não colocar um, um aspirador de fundos elétrico. O utilizamos sempre um aspirador de fundo manual, que era é este que falámos há um bocadinho. Uh, isto é, uma, é, um, é um mecanismo, é um... Uma, uma situação que temos que fazer relativamente rápido, porque uh, aqui a bomba, o filtro, não vai estar em filtração já, nem vai estar em circulação, vai estar no modo de, de deságua, de esgoto, de esgoto de deságua que é a posição para esvaziar a piscina. Então nós vamos estar a trabalhar no esvaziar da piscina, então estamos a deitar água fora. Por isso, quanto mais eficazes formos sobre a sujidade... Vamos estar a poupar a água da nossa piscina, não, vamos, não vai haver desperdício de água. Portanto, com o aspirador de fundo, com a mangueira ligada ao skimmer ou à tomada de aspiração, caso a piscina o tenha, na posição de esgoto, vamos então limpar o fundo da piscina. Isto pode ser uma tarefa até às vezes um bocado complicado, às vezes pode haver necessidade de fazer duas vezes, porque, como queremos fazer rápido, para não desperdiçar a água, ao passarmos. O limpa fundos vai levantar a sujidade e às vezes vamos ter que esperar que ela acerte novamente. Pronto. Mas nunca fazer é a aspiração Pedro. por a filtração. O Sr. José questiona porque perde pressão quando está a aspirar. O filtro perde, é que perde pressão. pressão. Eu não sei exatamente que tipo de piscina o senhor João tem. Porque assim, quando estamos a falar de uma piscina em que tenha a ralo de fundo, que tem tomada de aspiração, que tem skimmer. Uh, e vamos usar a tomada de aspiração devemos fechar o ralo-fundo e devemos fechar o skimmer que é para toda a força que a bomba está a puxar, a seja só na tomada é, de aspiração uh, pode estar a trabalhar com o skimmer e o ralo-fundo abertos e claro, vai perder pressão pode ser uma, uma situação outra situação pode ser uh, filtro sujo se o filtro estiver sujo, se tiver areia muito já condensada, pode não estar a fazer um bom, uma boa sucção, porque vai perder pressão aqui. Pode ainda ser um, a bomba que ele usa não estar ajustada ao aspirador que ele tem manual. Porque pode estar a aspirar com um aspirador manual destes, como pode estar a usar aqueles aspiradores... Um, são ligados também à tomada de aspiração, que, um, que são chamados os hidráulicos, que requer, muita, requer muito poder da bomba. Se a bomba tiver menos de meio cavalo, pode ter alguma dificuldade em fazer a aspiração daí perder pressão. Pode ser isso. Vamos avançar para a parte onde está é. que é a parte da limpeza de águas verdes. Um, por isso, o floculante é, é um produto extremamente importante para clarificar a água da piscina. Como já disse, vai fazer com que as partículas se agreguem e fiquem depositadas no fundo. Este lixo que fica no fundo não pode ser filtrado, tem que ser desmitado fora. Portanto, na posição de esgoto, com o aspirador de fundo, com cuidado, mas que seja relativamente rápido, e vamos tirar a água toda para, para fora. Ok, tiramos tudo, vamos ter necessidade de restabelecer o nível da piscina, fazemos novo teste ao pH porque depende da quantidade de água que pusermos também repomos a água voltamos a acertar o pH e a, está, e a piscina está pronta a ser utilizada é importante referir que quando os clientes estão na piscina e detectam que têm problemas de irritação de pele e olhos ou um forte é quase certeza sinal que o pH da água não está correto. Portanto, eu costumo dizer aos clientes, se sentir um dor forte, se sentir irritação, ou se sair de lá e ver os seus filhos com os olhos muito vermelhos, quase certeza que o pH da água não está correto. Estamos quase a terminar o tema, uh, quase quase. Vamos continuar se calhar na parte onde estavas do focoante, depois colocamos a pastilha, qual é essa? Como é que é essa parte? Então, fizemos o, o tratamento de, contra a uh, água turva. A água um, deixou de estar turva, restabelecemos o nível da água, acertamos o pH e então pegámos numa pastilha de cloro e colocamos dentro do esquema. A pastilha é o tratamento semanal. A pastilha pode ser, como já disse, 4 efeitos, 5 efeitos. 4 uh, efeitos é o mínimo, é um, tem o um efeito de, de desinfecção, anti-algas, de... Anti -algas, de Ajuda a estabilizar os valores do pH e, hum, e está-me a escapar um. Flocolante. E também poderá ter algum poder de flocolante de, de manter a água mais clarinha. ficar Pronto. Há um bocado falei que quando usamos o flocolante, ele vai fazer com que, a espécie, com que o lixo se agregue e ganhe peso e seja depositado no fundo. Se ele for aspirado por este equipamento, esse mesmo lixo vai ficar agregado na própria areia. E quase certeza que vamos danificar a areia. Depois só temos duas soluções. É trocar a areia ou tentar lavar a areia. Às vezes o lavar a areia pode não ser o indicado. Portanto, quando se usa aquele floculante, nunca usamos a filtração. Se queremos usar algum tipo de flocolante, porque o floculante ajuda a manter a água cristalina, usamos este flocolante. Okay? Isto são umas saquetas que se coloca na, no skimmer da piscina que vai ajudar a manter a água cristalina isto é ótimo para quem usa filtros de areia de areia ou de vidro a vantagem do vidro em relação à areia é que mesmo o tempo de lavagem do, do vidro é muito mais rápido que o tempo de lavagem da areia porque o vidro absorve menos, menos o lixo Quanto que, que a areia retém, o vidro não. O vidro tem a capacidade de, no vidro no total, retém mais lixo, mas para lavar, solta com mais facilidade. Um, depois, um, às vezes acontece clientes que têm dificuldades em acertar o pH, porque o pH desregula com muita facilidade. Ele diz, olha, acertei ontem e hoje já não está correto. Uh, acontece e até acertou bem, não? Ontem, há dois dias ou há três dias, até acertou bem. Pode ser muitos fatores. Pode ser uh, um animal que ele tem em casa, um cãozinho que adora a piscina. E uh, o animal, nós somos animais, quando vamos para a água estamos uh, a alterar os valores de pH, mas um cão, por causa do, do pelo, altera com mais rapidez o pH da água. Pode ser pássaros, pode ser muita coisa. Como pode ser uma coisa tão simples como a alcalinidade da água? Seja uma água muito alcalina. E aí, há necessidade também de corrigir a alcalinidade. Se a alcalinidade estiver muito baixa, poderá haver a necessidade de corrigir a alcalinidade da água. Naquele primeiro teste que fizemos, havia um dos, dos indicadores, era mesmo a alcalinidade. É uma coisa que devemos fazer, um teste que devemos fazer não sempre, mas quando sentimos isto. A água está a desregular com muita frequência. O que é que poderá ser? Estou a usá-la como sempre usei e agora estou a ter dificuldade em manter o pH correto. O que é que poderá ser? Alcalinidade da água. Fazemos o teste e depois há produtos nas nossas lojas também para corrigir essa alcalinidade. Geralmente a tendência é a alcalinidade cheia e há necessidade de, de, de, de colocar um incrementador, pronto que é o Alcaplus, que vendemos nas nossas lojas. Uh, que vai fazer com que haja menos desperdício de produto. Né? Isto é um produto químico que estamos a adicionar à nossa piscina e uh, quatro mais usamos, mais dispendioso é. Né? Nós temos que olhar para, para, a nossa, para a nossa carteira. Acho que já passaste o essencial aos nossos clientes. Uh, obrigado a quem estive desse lado. Continua connosco logo à tarde e amanhã temos mais workshops e bricolas. Obrigada.